Minha opinião sobre o QCY-T4S, o AirBud TWS, que é esse bichinho que está aqui na minha mão. Olha que bonitinho, né? Muito lindo, realmente. E se você está procurando um fone pequeno, barato e com uma qualidade de som excelente, é esse aqui, tá legal? E principalmente com a função Gamer, né? Que te permite aí equalizar os sons, equalizar é, grave, médio, agudo, tudo no aplicativo onde você consegue aí mexer na sonoridade do fone, beleza? Bom, é, em 2020 lançou a, a, a, o QCY T4 e aí atualizou a, a seguinte versão com o T4S. Eu digo que é a versão T4 Super, tá? Não é isso não, tá? Na, na descrição dele não tem Super não, eu que digo isso porque é um fone muito bom e tem a versão Gamer, tá? Você consegue ativar no aplicativo dele beleza bom nesse vídeo aqui eu quero passar para vocês aqui a minha opinião sobre os pontos positivos e os pontos negativos do fone a começar pelo ponto negativo tá legal bom assim que você ativa o bluetooth do seu telefone do computador você consegue usar os dois tá de forma simultânea mas um ponto negativo que eu notei nesses fones aqui é que você não consegue é, estar fazendo a conexão Somente com o fone do lado esquerdo, que é esse aqui, ó. Tem até um Lzinho aqui de left, não sei se você consegue enxergar ali, mas é esse aqui, tá? Pelo menos no meu telefone, no, no iPhone 8 Plus, que é esse aqui que eu tô gravando esse vídeo agora nesse momento, ele não conectou o lado esquerdo no telefone, tá legal? Ou seja, ele é independente, mas só o lado direito. O lado direito sim eu consegui conectar no, no, no telefone e usar normalmente, mas quando eu desliguei esse aqui pra usar só o lado esquerdo, eu não consegui. Beleza? Então, isso aí é um ponto negativo que, pelo menos na minha opinião, eu achei que a QCY vacilou com isso aí, tá legal? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu deixei alguns vídeos aqui também de outros QCY que eu fiz teste, né? Que é o T1C, que é o T2C, e esses dois fones que eu citei agora aqui, eu conseguia conectar tanto um quanto o outro, tá? Tá? De forma separada no telefone Ou de forma simultânea Já esse aqui, que é o T4S, eu não consegui Beleza? Ou usa os dois juntos Ou usa somente o lado direito conectado O lado esquerdo Opa, caiu aqui Só um minutinho Pronto, voltei O lado esquerdo eu não consegui Então é isso aí ou usa simultâneo ou usa o lado direito, o lado esquerdo eu não consegui, beleza? Segundo ponto negativo que eu achei nesses fones aqui É, é que eu achei ele bem, bem cabeçudo aqui, ó, na parte de trás aqui ó. E isso me incomodou um pouco, porque eu tenho o, a parte interna da minha orelha, tá, do meu ouvido, é pequeno, tá? Não que isso seja um defeito do fone, tá? Não, não que isso o caracterize como um fone ruim Isso aí é uma preferência minha, é uma opinião minha como usuário, tá legal? É, o QCYT2C Isso aqui é pequeno Você consegue ver uma voltinha aqui ó, Não sei se você consegue ver uma voltinha aqui, ó, tá vendo? O QCYT2C não tem isso aqui E nem um T1C, isso aqui é reto Já essa curvinha aqui ó, Me machucou um pouco é, no ouvido tá? Não é que machucou Ficou incomodando, uma dorzinha ali Eu tinha que mexer toda hora para cá e para cá assim para poder ficar ajeitando Mas isso não caracteriza como um fone ruim tá? É um fone excelente Principalmente nos graves tá? E, e também porque esse aqui em especial tem o cancelamento de ruído É totalmente nítido, tanto o som quanto a conexão dele, tá? Beleza, agora vamos aos pontos positivos que a propósito são muitos, tá? É, a começar pelo case dele, tá? A caixa tática dele, como você pode perceber Tem a capinha muito bonitinha aí que protege o seu fone caso venha cair Como você viu aqui, ai meu Deus, que pena, né? Mas <risos> é para teste, é pra teste, é pra opinião, é pra opinião, mas vamos lá <risos> a caixa tática dele impede que ele venha quebrar, tá? É um plástico bem resistente, tá legal? Só que o case dele não é a prova d'água, tá? Por mais que ele venha com a certificação IPX4 Que é uma resistência muito alta na questão de suor excessivo Caso você venha, é, tá na academia, pegar uma chuva Ou venha cair o copo, é, no copo d'água, na privada, tomar banho com ele Não vai danificar os seus fones, tá? Agora... A caixinha tática não é a prova d'água, tá? É, segundo ponto positivo que eu achei desses fones aqui Foi justamente a qualidade de som, tá? Que você consegue modificar ali a qualidade de som ali na, no aplicativo, tá? Você consegue mexer ali na, no grave, no agudo, no médio e assim por diante Modo gamer, teatro, modo rock E assim você consegue modificar ali o jeito que você quer é, da sua preferência, beleza? Terceiro ponto positivo, tá? Foi justamente ali a carga do case, que no caso é essa caixinha tática aqui. Como você pode ver, 380 mAh ali, ó tá vendo? Olha lá, a lá, capacidade, ó, tá vendo só? Isso permite que você consiga carregar os seus fones por completo até quatro cargas completas, tá bom? Ou seja, quatro cargas completas é muito bacana para um fone tão pequeno, beleza? Bom, tem uma macete que eu já faço há bastante tempo, que é carregar totalmente os fones junto com o case, remover os fones... E deixar o case na, na, no cabo carregando. Só assim ele vai carregar totalmente, tá? O tempo de carga ele varia entre uma hora e meia, duas horas. Vai estar tá carregado totalmente. Ou seja, em vez de quatro cargas, eu vou ter cinco cargas. Que são as quatro, as quatro daqui. E mais uma dos dois que já, já vão estar tá carregado, beleza? E por fim, o ponto positivo que eu achei desse fone aqui. Foi justamente a certificação IPX4 de poder molhar ele. Sem ter nenhum tipo de preocupação onde você estragar os fones Bom, modo de utilizar o fone Depois que você conecta ele no, no seu telefone Ou no, em algum, algum dispositivo que tenha bluetooth Aqui em cima tem os botões, ó, tá? Você, você vai, vai conseguir ouvir o clique aqui, quer ver? Viu? Nesses botões aqui, você consegue é, Se você apertar e segurar o do lado direito Você aumenta o volume Se você apertar e segurar o lado esquerdo Você... É, abaixo o volume tá legal você apertar duas vezes o, o fone direito tá ele vai ele vai passar a música você apertar o lado esquerdo duas vezes ele vai voltar a música tá legal você pressionar por por uns 5 segundos 8 segundos ele vai desligar sendo que se você colocar nos aquilos fones no case ele já desliga automaticamente então é isso aí pessoal se você curtiu o review do QCYT4S, eu peço que você deixe o like nesse vídeo aí e se inscreva aqui no canal para poder trazer mais vídeos como esse aqui, tá bom? E o link desse mesmo fone aqui, tá? De modelo igual esse aqui, idêntico, está aqui na descrição do vídeo, onde você pode estar tá clicando ali e pode ter acesso também à mesma loja que eu comprei esse aqui, tá? Para você receber com segurança na sua casa e com segurança também na sua compra, beleza? Então, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!